A importância dessa estrutura na sede do município é essa facilitação de você ter ter um ambiente seguro, né, onde você pode receber e armazenar essa produção é, sem perder a qualidade. Isso é uma responsabilidade de alguém da própria associação, no caso eu ou então do presidente que traz essa produção. É ter um espaço para receber a produção, conseguir fazer todo o beneficiamento, formação de lote em para mandar para o comprador com segurança.